Nós estamos na presença de um plano que tem 115 investimentos, se não me falha a memória, e esses 115 investimentos estão em diferentes fases da sua vida útil. Nós temos investimentos que estavam previstos e que já estão alguns concluídos, outros estão em fase de concurso e foram lançados concursos públicos outros, sobretudo aqueles que têm que ver essencialmente com a construção e que são influenciados mais significativamente, quer pelos aumento dos custos de construção, quer por alguma disrupção nas cadeias de abastecimento podem naturalmente neste momento ter um risco acrescido o planeamento até 2026 que é a meta final de um conjunto de investimentos, e nem todos têm que se concluir em 2026, há outros que têm outras, outras metas antes de 2026, neste momento permitem antever que a esmagadora maioria dos projetos está em tração para poder ser concluída a meta. Não quer dizer que que no processo de reprogramação em curso e com a análise dos custos que está a ser feito não tenhamos que olhar para as metas intermédias e perceber se aquilo que em 2021 foi uh, definido para estar assinado no final de 2023 ou no início de 2024 face às condições de mercado não terá que eventualmente ser uh, recalendarizado uh, para algum ou um ou dois trimestres uh, à frente sem comprometer, como é óbvio, uh, uh, uh, as metas uh, negociadas. Por outro lado, Há outros investimentos que são complexos e designadamente a questão das agendas mobilizadoras e que obrigam, além de serem muito inovadores e poderem ser verdadeiramente transformadores da, da sociedade portuguesa, que obrigam naturalmente a uma articulação muito grande entre as diferentes entidades, quer empresariais, quer das entidades públicas. E aí, temos vindo a dizê-lo, é fundamental cultivar um espírito de colaboração e de cocriação entre as diferentes entidades para responder em tempo útil às necessidades das empresas, das instituições uh, sociais, nessa capacidade constante de adaptação, que é um aspecto fundamental e aqui uh, tivemos a oportunidade de o dizer hoje, uh, a administração pública, o governo, os diferentes ministérios, têm que ter essa capacidade de reagir quase em tempo real quando as, quando as dificuldades uh, são uh, encontradas. Neste momento e com a aprovação deste segundo pedido de pagamento, Portugal tem, cerca, tem 17% das metas cumpridas. Uh, o próximo ano corresponde Dá um aumento para 32% das metas cumpridas e esse é um dos objetivos principais que temos para cumprir. Naturalmente que existem depois outras dimensões relacionadas com os pagamentos e com uh, uma aceleração no terreno, que não dizem exatamente respeito às metas, ou nem sempre dizem respeito às metas, nas quais temos estado a trabalhar, de que aliás este exemplo de aumento da percentagem uh, de adiantamento é, é um exemplo para essa aceleração de pagamentos, é isso que temos estado a fazer, os objetivos para este ano de 2023 é alcançar 32% das metas do total uh, do programa, uh, o objetivo central é mesmo de chegarmos a 2026 com aqueles projetos concluídos e todo o programa de recuperação e resiliência absorvido pela nossa economia, com efeito transformador em mais empregos, melhores salários, mais exportação, melhor coesão social e territorial.